Sou formador da Escola Familiar Rural de Maria, na Cala Velha, na província de Nampula. Atualmente encontramos grandes ofertas de produtos hortícolas com aspectos defeituosos, frutos lisados, folhas com manchas, amarela e podridão. Isso deve-se ao não uso de boas práticas durante o processo produtivo. Para minimizar esse flagelo é preciso adotar o sistema de produção integral, iniciando com uma boa desinfecção do viveiro, usando plástico preto ou branco por método de solarização. As bandejas por hipocloreto de sódio a 2% e o substrato deve passar por desinfecção por vaporização num tambor. Usar semente certificada com um bom poder germinativo e variedade resistente às condições locais. Antes do plantio, procedemos com a adubação de fundo, usando estérico de gado ou de ave, curtido e de cobertura, usando a compostagem e biofertilizante. As quantidades que usamos dependem dos resultados de análise de solos que se apuram o nível de fertilidade e o pH do solo. Na produção, procedemos com a escarificação para permitir a passagem rápida da água, com podas para eliminar ramos ou folhas velhas e a capação para eliminar flores precoces. Para controlar e prevenir inimigos naturais, é preciso fazer a pulverização usando caldas locais e inseticidas orgânicos na base de plantas. É imperioso ter o plano de monitoria e fixação de armadilhas para a identificação de inimigos. As de cor amarela atraem e capturam pulgões e mosca branca. As de cor azul atraem tripes e usam feromonas. A água a usar na rega deve ser boa e disponível. O tipo depende das condições económicas do produtor. Na colheita, procedemos com as normas específicas como uso de material e equipamento higienizado e seleção de qualidades. Ora, obedecendo as boas práticas, alcançaremos metas invejáveis, isto é, boa produção, bom rendimento, acima de tudo, boa saúde.